Olá, eu sou a professora Renata Corrêa e agora, dando sequência aos nossos tutoriais aqui no YouTube, hoje nós vamos revelar como colocar as tags para aumentar o seu posicionamento aqui na busca orgânica de SEO Search Engine Optimization, tá certo? Mas, antes de mais nada, eu vou colocar aqui a minha vinheta e depois eu já te conto tudo. Então, eu sou a professora Renata Correia e eu ajudo professores e especialistas a empreenderem no digital por meio dos seus cursos online, por meio do canal aqui no YouTube, né, por meio de e-books, enfim, seus produtos digitais. Então, contem comigo, estou com as inscrições abertas para o curso gravado, né, que é Criadores de Curso Digital, e para a mentoria, onde eu pego na sua mão e faço com você o seu curso online, tá certo? Você entra com o conteúdo e eu faço toda a gravação por essa plataforma StreamYard, Além disso, eu edito e a gente sobe para Hotmart, tá certo? Então, contem comigo, vou colocar aqui meu banner, olha olha como é simples essa plataforma. Eu estou gravando aqui, falando com vocês, já vai aparecendo cenas aqui, eu vou trocando a cena, vocês vão ver. E eu coloco aqui embaixo, ó, no rodapé, o que eu preciso, né? E também se inscreva no meu canal, por favor, é muito importante para mim, tá certo? Então, já deixe sua inscrição agora aqui, senão depois a gente é, esquece, claro, se fez sentido para você, tá? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Pronto. Então, estamos aqui no canal do YouTube. Eu acabei aqui de fazer uma gravação de um tutorial de como colocar legendas. E agora, eu vou precisar colocar as tags. Então, o que, que eu faço? Eu entro aqui em editar vídeos. Aí, você já colocou o título, né? a descrição do seu vídeo, enfim, aí você vai descendo. Essa miniatura aqui eu faço no Canva, tá? Muita gente não sabe que dá para fazer por lá. Eu vou até deixar depois um card aqui, como é que faz isso, que são alguns tutoriais do Canva também que eu estou fazendo para vocês, tá? Por quê? Porque o YouTube já coloca automaticamente aqui algumas opções aqui do lado, tá? Mas aí, como eu já coloquei aqui no ao vivo, né? Porque eu configuro tudo pelo StreamYard lá, eu configuro a capinha, então já sobe aqui direto. Mas se você está aqui gravando no YouTube, o que, que vai acontecer? Você baixou um vídeo aqui. E ele vai te sugerir algumas opções. E nem sempre essas opções são as melhores, né? O vídeo não fica tão profissional, né? O, o, não é que o vídeo não fica, mas assim, é a forma de você divulgar o seu vídeo. Então, eu sempre prefiro fazer pelo Canva, que é bem simples, são templates lá prontos, né? Você só personaliza aqui da forma que você quer. Mas isso é um outro vídeo, tá? Bom, aí começa aqui, ó playlist. Vocês estão vendo playlist? Isso é importantíssimo você separar. Então, nesse caso, o que, que eu tô fazendo? Eu não tô fazendo tutoriais pro YouTube, eu já até tenho aqui, ó, vou até colocar aqui, é, Cadê o meu tutoriais YouTube? Aqui, ó, tutorial canal no YouTube. Ele foi? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, tutorial canal no YouTube, tá? Porque eu já... Criei essa playlist aqui. Se eventualmente você quiser criar outras, é só você aqui embaixo, ó, nova playlist e criar a playlist que você desejar, tá? Aí eu coloco aqui concluído. Então, os vídeos já ficam separados. Isso facilita para a sua audiência. Bom, aí depois você vai descendo aqui. Então, você coloca que não é conteúdo para criança e tal. É, normalmente, as pessoas param por aqui. Só que, aqui que está o segredo, mostrar mais. Aí você clica aqui, mostrar mais. E aí você vai descendo, tal. Permitir capítulos e momentos importantes, eu coloco o clicado. Permitir localização, ok. Olha aqui o que fica escondidinho. E é aqui que os robôs conseguem distribuir para o público que deseja o conteúdo que você está colocando aqui, tá? Então, nesse caso, o que, que eu vou pôr, que é, é estratégico para mim, tá? Você sempre tem que colocar o que as pessoas vão procurar. No caso, eu estou falando de legendas, né? Então, eu vou colocar aqui legendas automáticas e dou enter. Ó, ele já vai, tá? Aí eu vou colocar aqui canal. YouTube, que é o que eu estou mostrando nesse vídeo, né? Você vai colocar de acordo com o seu conteúdo. É, depois eu posso colocar StreamYard, que é a plataforma que eu ensino, que é estratégico para mim, porque se a pessoa for procurar por StreamYard, ela, né, o YouTube vai recomendar os vídeos mais recentes. Vou colocar 2023. Oh, eu não coloquei no título, até vou colocar depois lá, tá? Porque esse é um conteúdo novo em 2023. Então, eu preciso colocar na descrição 2023. Isso ajuda demais é, para que a gente possa aí, é, ter o nosso vídeo escolhido, né? Porque, assim, são inúmeras pessoas que fazem é, o conteúdo né, de forma é, muito semelhante. Então, você tem que entrar com o seu diferencial. E vou colocar aqui, professor digital. Então, o meu público ou especialistas, né? E também é o meu público. Então, especialistas em alguma área e professor digital, tá certo? Como eu tenho a, algumas pessoas, por exemplo, eu tenho uma aluna que é advogada, né? E ela também é aluna que. Do, do desafio, né, que é Criadores de Curso Digital. Então, são especialistas em alguma área e também professor digital que quer fazer suas videoaulas, que quer fazer seu curso online, enfim, ter sua presença digital. E eu sempre recomendo começar aqui no YouTube, porque você, né, vai sentindo passo a passo como é que funciona, tá? Bom, vamos descendo aqui. Eu vou explicar para vocês outras coisas também aqui. Então, aqui deixa em português, ok, né, normal. E aqui eu coloco essa atribuição aqui, por quê? Porque, ó, permitir incorporação do vídeo, porque eu quero que as pessoas divulguem o meu conteúdo, e se eu deixar sem clicar, eu estou dizendo que é, as pessoas não podem compartilhar o conteúdo, enfim, né? Então, tem a questão dos direitos autorais, então, para mim, não me importa, o importante é que as pessoas compartilhem, tem gente que não gosta, tá? porque... É, se eventualmente, vamos supor, eu tenho uma live aqui de 40 minutos, que nem essa daqui, né? Foi o quê? 30 minutos, né? 29 minutos. Então, se eventualmente a pessoa quiser pegar um trechinho da minha live e colocar no canal dela, tudo bem, tá? divulgando o meu nome, entendeu? Então, para mim, tudo bem, tá? Mas aí você fica a seu critério. Bom, aí aqui, permitir remixagem do áudio e vídeo... Aqui, categorias, é importante aqui também, tá? Então, por exemplo, no meu caso é educação. Eu vou colocar educação e aí você vê a categoria que o seu vídeo aí faz mais sentido, tá certo? E aí, deixa eu ver se tem mais... Ah, aqui ordenar, eu sempre coloco por principais, porque o YouTube pode colocar os mais recentes. Mas para mim, os principais aqui, ele vai ordenar lá em vídeos... Né, os vídeos melhores, tá? E é isso, e aí eu dou salvar, tá? Então, você entra aqui em detalhes, é onde você consegue fazer toda a personalização do seu vídeo. do salvar e pronto, já está feito. Então, se você gostou, por favor, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo e as inscrições estão abertas, tá certo? Então, deixa eu tirar aqui... As inscrições estão abertas, tá colocando aqui para vocês, né? Tudo que eu faço na mentoria, é, no, no desafio, que são o, é o curso gravado, onde você também tem é, o, vários bônus comigo. Então, é, me procura aqui nas redes sociais, enfim, tem aqui na descrição do vídeo tem todas as informações, tá certo? E o meu Instagram, esse que tá aparecendo aqui, Renata Correia Marketing Digital. Muito obrigada e fiquem com Deus e até o próximo tutorial, o próximo vídeo.